Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Vamos fazer treinamento? Sabe aquele lado da sua coxa que fica meio profundo e que você não gosta? Então, é isso aí. Vamos hoje fazer um exercício em pé mesmo, um exercício bem simples para trabalhar essa lateral de coxa. Já vai colocando o dedão aí no like e se inscreva se você não é inscrito. Vamos lá! Primeira coisa, pés paralelos à largura do seu quadril. Pés paralelos, largura o seu quadril. Pode posicionar ambas as mãos na linha da sua cintura. Você vai abrir lateralmente a sua perna e voltar à posição inicial. Abre a outra lateralmente, volta à posição inicial. Abriu, abriu. Simplesmente este movimento vai auxiliar para trabalhar bem a lateral Claro, das suas coxas. Você vai falar, mas professor, somente isso? Sim, agora que vem o pulo do gato. Quantas repetições? Quantas séries? Não tem. Não tem número de repetições ou não tem número de séries. Você vai fazer por tempo. Vamos fazer um teste? Vamos fazer 30 segundos esse movimento. Irei marcar o tempo e nós iremos fazer 30 segundos. Vamos lá. Um. Um. Dois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 Oh, Estou marcando pelo tempo. Vamos parar. Uou! Paramos. Deu para sentir? Com certeza você sentiu essa região aqui já dando aquele calor. É isso que você precisa sentir. E aí você pode trabalhar por tempo. Esquece esse negócio de contagem. Contagem você fica condicionado a fazer 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. Não! Aqui é por tempo. Então vamos determinar, exemplo, ah, eu quero fazer o um exercício durante um minuto, então vamos trabalhar um minuto de exercício, vamos preparar, vou soltar o reloginho aqui para eu poder marcar e fazer por um minuto, prepara, vai, isso, direto, tá? Vamos trabalhar um minutinho direto, devagar, não tenha pressa, Faça devagar, fazendo a amplitude do movimento. Sentiu doer? Diminui a amplitude. Não vai tão alto. Está com dificuldade de equilíbrio? Coloque uma cadeira à frente. Segura na cadeira e faz o movimento. Lembrando que eu falei que nós iríamos trabalhar um minuto fazendo esse movimento. Aqui a lateral vai começar a queimar, vai começar a doer. É assim mesmo. Aí é que está o pulo do gato. Você não está condicionado àquela contagem? O músculo não sabe contar, minha guerreiro meu guerreiro, já pensou o teu músculo falando? Opa, cheguei a 10 flexões ou 10 extensões e estou forte. Não, não é assim. É você trabalhar por tempo. E no tempo, às vezes, o número de repetições que você vai fazer não será o mesmo que eu irei fazer ou que outra pessoa vá conseguir. Parou! Finalizamos em apenas um minuto, até para andar. Já sentiu que a gente andando meio estranho? Você trabalhou, o máximo, a região lateral da sua coxa. Não inventa, tá? Pelo amor de Deus, não fica viajando tentando repetir o que os professores ficam fazendo por aí e você nem sabe o que você está fazendo. Foca em aprendizado, aprende a mecânica do movimento, sentiu, experimenta sentir a musculatura. Não é você transpirando mais, não é você ficando mais ofegante que é sinônimo de resultado. O resultado vem quando você sente o músculo. E aí eu te desafio, vai lá embaixo nos comentários e coloca para mim se nesse um minuto você não sentiu bem a região lateral da sua coxa. E eu te desafio a colocar lá embaixo, por quê? Na boa, sente muito, independente de você ser iniciante, intermediário ou avançado. Não utilizamos caneleira, não utilizamos nada, somente o peso das nossas coxas. Sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo seu carinho. E gostou? Inscreva-se, compartilhe esse vídeo aí e não esqueça, vem para as lives, que aí tem a aula, aula comigo, onde eu vou fazer você ralar pra caramba. Até nosso próximo encontro!